2011, né? Até hoje, né? Estamos, estou trabalhando na escola, né? Já faz 11 anos, né? Por aí. E a escola, ela tinha a educação a escola indígena, ela, ela avançou, né? Aqui no município, né? É, desenvolvimento bastante. Só que o que a gente quer é a, a escola votado para a nossa realidade, né? Como está previsto na Constituição Brasileira, né? Na escola indígena, né? Estamos esperando já bastante tempo, né? A construção da escola, devido a burocracia, né? Dificuldades que nós tivemos, né? Impasse, né? Na nas leis, né? Com a lei do território etnode-educacional, a lei diz que ah, ele pode, a escola pode ser construída onde tiver demanda, né, escola indígena, né. Então aqui tem demanda também, né, ah, estamos precisando. E ela é muito importante para nós porque ela, ela é, é, um, é, um, é um é um lugar que nós vamos ensinar, né, para a revitalização das culturas, né, para a afirmação também, né para que eles não percam também a, a nossa cultura, né? Porque é, quando o, os alunos indígenas, né, a gente, ele, quando vem, vai para a cidade, né, ele acaba esquecendo cultura, acaba ah, também é, língua, depois já fica com vergonha, né? Então isso é para revitalizar a cultura, né, também, para afirmar, entendeu? Também, ao mesmo tempo, também, para a gente ensinar o conhecimento é, de fora né, entendeu, assim, no um ensino normal né, que é educação normal, de fora né, mas também tem, não só assim, nossa cultura né? mas também a também, gente ensina também é, tecnologia né, tudo isso aí tem que envolver né, é uma, um ensino intercultural né. As crianças gostam, né? as crianças, para eles, é uma novidade, né? É, então, não só a escola também, aí a família também tem que ensinar, né? Aí é um, estamos envolvendo toda a comunidade para fazer esse trabalho. É o nosso sonho, né? Sonho dos pais, sonho das mães, né? sonho das famílias daqui da aldeia de cada etnia, de cada cultura, né, de, de cada pessoa de costume que nós vivemos aqui. É o nosso sonho de ter nossa escola aqui dentro, de acompanhar perto o, o, a educação dos nossos filhos. Nós queremos, nós queremos acompanhar nossos filhos de perto. É, quando alguém vem em pata da, da construção da nossa escola, dos nossos filhos, da educação da, que nós podemos acompanhar ele de perto, a gente fica muito triste, entendeu? Esperamos, dia a dia, que nossas autoridades venham construir nossa escola aqui dentro, aqui no nosso território, onde nós lutamos, enfrentamos dia a dia. É, mas queremos muito, muito mesmo, entendeu? E, e esperamos que aconteça muito em breve esse, essa construção aqui dentro da nossa, da nossa área, né? da nossa aldeia. Nós necessitamos manter muito a nossa língua viva dentro da nossa aldeia. E essa é outra uma pauta muito importante para os nossos filhos né, crescerem dentro da cultura, mantendo, mantendo língua, tradições, né, nossas culturas, costume, né, dança, é tudo para nós.